Nessa mala... Oi, Raquel. Pelo que eu tô vendo, nessa sua malinha não cabe tudo isso, não. Você pode usar uma mala maior. E pela minha experiência, você não vai ultrapassar o limite de peso. É que eu só tenho essa mala. E além do mais, eu não quero carregar muito peso. E eu preciso de todas essas roupas pra minha viagem, né? Acho que eu posso te ajudar com isso. E desde quando você entende de roupas? Olha essa sua gravata. <risos> Bem, Raquel, gosto não se discute, não é? Posso não entender muito de moda, mas eu entendo um pouco de matemática. E eu acho que ela pode te ajudar a resolver essa questão. Para isso, vamos começar tudo de novo. Aí devem caber uns dois pares de tênis, três pares de meia, quatro calças e oito blusas diferentes. Ou seja, praticamente nada, né? Mas você já pensou quantos modelitos diferentes você consegue ter com praticamente nada? Bom, vamos começar a contar. Um, dois, três... Raquel, assim vai demorar muito tempo. Você não precisa listar todas as possibilidades uma por uma para descobrir a resposta. Matemática e roupa, será que combina? Claro, olha só! Você tem quatro tipos de peças de roupas diferentes. Tênis, meia, calça e blusa, certo? Agora nós precisamos descobrir quantos jeitos diferentes existem para misturar essas roupas entre si. Pensa comigo, você pode escolher entre dois tênis, depois entre três opções de meia, quatro opções de calça e oito opções de blusa. É uma multiplicação, não é? Certo, Raquel. O raciocínio é esse mesmo. Quanto mais elementos a gente tem, maiores serão as possibilidades de mudança de roupa. E o resultado dessa conta é 192. 192 opções? E a mala até fecha com todas as roupas que eu preciso para compor os meus modelitos. Falando assim, você parece a própria Coco Chanel. A roupa e suas possibilidades estéticas sempre foram o assunto do mundo da moda. Grandes estilistas em diferentes épocas e culturas criaram maneiras diferentes de se vestir e estar na moda. Uma das maiores estilistas do século 20, a francesa Coco Chanel, mudou o estilo de vestir das mulheres. Pensando na emancipação feminina e na posição de destaque que a mulher passava a ter no mercado de trabalho, Chanel criou as primeiras calças femininas e o taillet. Suas roupas também circulavam pelo mundo do cinema e da política. Além das roupas, Chanel também lançou perfumes, dos quais o mais famoso é o Chanel Número 5. Raquel, pensando bem, você pode ter ainda mais opções de roupa. Por exemplo, você pode usar cores de meia diferentes para cada pé. Eu não disse que ele não entendia nada de roupas? Raquel, antes você tinha três pares de meia. Um par amarelo, um par azul e um preto. Agora você pode utilizar... No pé esquerdo meia amarela e no direito, azul No pé esquerdo, azul e no direito, amarela No pé esquerdo, amarela e no direito, preta No pé esquerdo, preta e no direito, amarela No pé esquerdo, azul e no direito, preta No pé esquerdo, preta e no direito, azul Vamos refazer a nossa conta? As suas três opções de pares de meia, agora se transformaram em três opções para o pé direito e três para o pé esquerdo. Ah, é só multiplicar novamente, certo? Certo! E o total é 576 possibilidades. 576 possibilidades? Tudo isso? Mas quem disse que eu vou usar meias de cores diferentes? Você tá maluco, né? Eu sei que provavelmente você não vai usar meias de cores diferentes. Eu só fiz isso para você entender melhor o cálculo que nós utilizamos. Esse tipo de cálculo tem um nome. Ele se chama PFC. PFC? Peladeiros Futebol Clube? Não, Raquel. PFC quer dizer princípio fundamental de contagem. Quando queremos encontrar o número de possibilidades de mistura de um grupo de elementos, podemos usar o PFC, que é um raciocínio, um princípio matemático. A partir dele, chegamos a uma conta, que sempre é uma multiplicação das possibilidades envolvidas. Você já pensou em quantas situações ele é útil? Para calcular os resultados possíveis em um jogo de loteria, por exemplo? Para pensar em quantas placas de carro diferentes podem existir? Para contar quantas combinações podemos fazer com as cartas do baralho? Quantas combinações um cofre pode ter? Tudo isso a gente pode calcular usando o PFC. Entendi. Olha, já que você trabalha no aeroporto, você pode me explicar uma outra coisa? Por que, que a minha mala é sempre a última na esteira de bagagens? Será que isso também tem a ver com esse princípio fundamental de contagem? Raquel, você só pode estar tá exagerando. A sua mala não pode ser sempre a última. É sim. Claro que não. Com o princípio fundamental de contagem, podemos calcular quantas possibilidades existem da sua mala ser a última. Quantas malas você acha que existem numa esteira de aeroporto? Não sei, eu nunca contei. Pela minha experiência, numa viagem curta como essa que você vai fazer, existem em média 20 malas na esteira de bagagem. Agora, pensa comigo. Quando todas as malas estão fora da esteira, quantas opções existem para se escolher a primeira mala? Não sei, mas de qualquer forma, nunca é minha mala que chega primeiro. Veja bem, Raquel, são 20 opções. Como nenhuma das malas está na esteira, qualquer uma pode ser a primeira a ser colocada. Depois de ser colocada a primeira mala, sobram 19 malas. Logo, 19 opções. Depois, 18. Depois, 17. E assim sucessivamente. No final da história, sabe quantas opções existem para colocar as malas na esteira? Acho que é uma multiplicação. Então a gente pode usar o princípio fundamental de contagem, certo? Exatamente! Nós vamos multiplicar 20 vezes 19, vezes 18, vezes 17, vezes 16 e assim sucessivamente. Vamos multiplicar todos os números inteiros, do 20 até o 1. Nossa, mas que conta gigantesca! Para facilitar um pouco a nossa vida, chamaram esse tipo de conta que nós acabamos de ver de fatorial. No nosso caso, é o fatorial de 20, que é a multiplicação dos números inteiros, de 1 até 20. E existe também um jeito de escrever essa conta. O fatorial é representado por esse sinal de exclamação. É bem mais fácil falar 20 fatorial do que falar 20 vezes 19, vezes 18, vezes 17, vezes 16, vezes 15, vezes 14, e assim por diante. E como a gente resolve esse fatorial? Podemos começar do fim ou do começo. Vamos começar do fim, que é mais fácil, tudo bem? 1 um vezes 2 é igual a 2. Vezes 3 é igual a 6. Vezes 4 é igual a 24. Vezes 5 é igual a 120. Vezes 6 é igual a 720. Sabe qual é o resultado da nossa conta? 2 quintilhões, 432 quatrilhões, 902 trilhões, 8 bilhões, 176 milhões e 640 mil Esse é o número de opções diferentes para se colocar as malas na esteira? Exatamente! Mas em quantas dessas opções sua mala vai estar em último lugar? Vejamos! Vamos separar sua mala para que ela seja a última a ser colocada na esteira Que, como você diz, é como ela sempre aparece Agora são apenas 19 malas nós temos 19 opções, depois 18 e assim vai. É novamente um fatorial, não é mesmo? Só que com 19 malas ao invés de 20. Dizendo de outro jeito, existem 19 fatorial maneiras de arrumar as malas na esteira com a sua em último. Como 20 fatorial era um número total de maneiras de arrumar as malas na esteira, para a gente calcular em quantas distribuições a sua mala não estará em último lugar na fila, é só fazer 20 fatorial menos 19 fatorial. Fazendo essa conta, a gente descobre que existem apenas 2 quintilhões, 311 quatrilhões, 256 trilhões, 907 bilhões 767 milhões 808 mil maneiras em que a sua mala não está em último na esteira. Nossa, tudo bem, eu devo ter exagerado um pouco, não é sempre que a minha mala chega em último na esteira, mas agora eu fiquei até zonza com tanto número, esse fatorial cresce muito depressa. É, Raquel, e falando em números, desculpe lembrar, mas seu voo sai em uma hora. Ai meu Deus, deixa eu correr.